Agora que você já inseriu as informações iniciais de acesso ao sistema, o sistema abre a sua primeira tela, a tela de notificações. Esta tela está, ela está disponível toda vez que o Ministério da Agricultura considerar que possui informações relevantes a informar a seus usuários. Então elas estarão disponíveis nessa tela de notificação. A primeira vez que você acessar o sistema em que uma notificação estiver cadastrada e vigente no CIVIB, você irá visualizar essa notificação e será necessário que você selecione a caixa em que informa que está ciente das notificações listadas e depois selecionar o botão ciente. Apenas a partir daí é que o sistema estará disponível para o seu uso. É importante que você leia com atenção cada notificação que o Ministério da Agricultura Resolver colocar nesta tela, porque ela só vai ser utilizado para informações relevantes para você.